Olá, se você chegou aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o New Detox, se é bom, se funciona, se vale a pena, se é ou não confiável. Eu convido você para ficar comigo até o final deste vídeo. Eu tenho informações bem importantes para te passar. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Devido à fama e o sucesso do New Detox, infelizmente está havendo falsificação no mercado deste suplemento. Eu preciso alertar você que o original você só consegue encontrar no site oficial, ele não pode ser comercializado em marketplace por aí, como Shopee, Mercado Livre, Americana, OLX, grupos de Facebook, não pode, tome muito cuidado em relação a isso. Mas não se preocupe, o link do site oficial já está aqui na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. O New Detox ele tem como objetivo melhorar sua qualidade de vida, fazendo com que você viva cada vez melhor, te ajudando a emagrecer de forma rápida, saudável e definitiva. É um suplemento totalmente natural, liberado pela Anvisa, já foi passado por todos os testes e validações da Anvisa, não tem contraindicação e também não causa nenhum efeito colateral. É um suplemento que traz inúmeros benefícios para a sua saúde, acelera o teu metabolismo, desintoxica o teu organismo, queima toda a gordura localizada Principalmente na região do abdômen, elimina toda a retenção de líquido, acaba com a celulite, flacidez, estrias, vai te dar mais energia, mais disposição, inibe a fome e acaba com aquela vontade louca de comer doce. Eu convido você para, assim que terminar o nosso vídeo, entrar no site que está aqui na descrição deste vídeo. Lá tem feedbacks positivos de pessoas que realmente conseguiram emagrecer com o Nio detox. Mas tem um segredo. Essas pessoas adquiriram o produto original no site oficial e fizeram uso corretamente. Duas cápsulas por dia, três meses de uso para melhor eficácia. Eu preciso falar com você que para você ter ótimos resultados assim também, é necessário que você faça uso corretamente. Não adianta você tomar hoje e esquecer amanhã, tem que tomar certinho todos os dias. E o que diferencia o Neo Detox dos demais aí no mercado? Estamos falando de anos de estudo para encontrar uma fórmula que realmente fizesse a pessoa emagrecer de forma rápida, saudável. E definitiva, já são mais de um milhão de pessoas que fazem o uso do New Detox e já está com mais de 97,6% de aprovação. Também é importante falar para você que este suplemento tem garantia. Se de alguma forma você fez o uso e viu que não teve resultado, não se preocupe, você pode solicitar todo o teu investimento de volta. Este foi o meu vídeo, se você ficou com alguma dúvida, é só entrar no site que está aqui na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá tem muito mais informações do que eu passei aqui para você. E se você gostou do meu vídeo, dá um joinha que vai me ajudar muito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.